Então tem aqui os dados utilizados, né? Que você teve aqui para essa questão da aulinha na escola de dados, os dados que foram utilizados. Eu baixei, acho que está em outra máquina, tá, outra, outra máquina. Vou extrair aqui rapidinho. Você tem que descompactar os dados, né? Para que você tenha acesso às imagens. E você tem uma imagem aqui também imensa, né? Eu vou deixar ela descompactando aqui enquanto isso. Vou extrair para uma pasta. Eu coloquei um link porque o negócio era muito grande. Não precisa baixar essa grandona agora. Esse Leia-me esse aqui diz o seguinte: a cena inteira, Landsat de 8, dessa aula, pode ser baixada pelo Mediafire. Porque O que lotou meu Google Drive? Eu pago o Google Drive, mesmo assim lotou. Já estou com 200 GB lotado. Tem que esvaziar lá. Eu, eu, eu, eu espero no Mediafire. É outro servidorzinho. Tem umas propagandas lá, mas é só clicar direto no link e você baixa. Não precisa baixar agora, eu só, eu só dei para você as cenas que vai identificar o fogo, a destruição causada pelo fogo. Né? Então, esse leme aqui também diz o, o link para você baixar o QGIS. Você que está vendo o rebeteco, você que está vendo o replay da aula, você vai precisar do QGIS, que é essa aplicação aqui, que é o QGIS. Ver se alguém está falando coisa aqui. Oh, o pessoal está se comunicando ali, se localizando ali no, no, nos dados. Então, você vai instalar o QGIS e vai chegar nessa parte. Então, o QGIS é uma aplicação que tem o mesmo princípio do Photoshop. Organizar as informações no sistema de camadas. Então, eu tenho camadas, eu tenho o um painel um navegador. Às vezes, quando você instala o QGIS, vai estar ao contrário, assim. Vai estar o navegador em cima e vai estar as camadas embaixo. Eu gosto assim, arrastando o painel. Você vê que quando eu arrasto, eu coloco em cima assim. E ali, gosto das camadas aqui do navegador embaixo. Então, a mesma visualização do navegador aqui, ele fica em Exibir, Painéis, Navegador. tá vendo? Ou, se você tem um quiz mais recente, aparece é, mostrar ou aparece outra palavra. Visão, às vezes vai aparecer. Visão, barra de ferramentas gerenciar camadas, e gerenciar camadas essa barra aqui, painéis, navegador. Então, às vezes, vai estar visão no seu aqui. meu está exibir A versão que eu estou utilizando no curso é a versão mais estável. Ajuda sobre, eu vejo a versão 3.10.11. É mais estável do que a versão mais recente, que está com os probleminhas aí. Então, eu orientei que o essa. Então, quando eu olho a imagem aqui no meu computador, as bandas 4, 5, 6, eu conheço pelo sufixo, eu posso selecionar todo mundo e arrastar para lá. Quando eu arrasto a banda, eu sei que eu estou em Brasília por causa do formato da asa, não é verdade? E também pela característica do Lago Paranoá. Todo mundo já viu essa imagem aqui. Brasília, capital federal. A gente começa pela capital federal sempre, sempre coloca um exemplo de lá, cidade maravilhosa, morei lá quase três anos, lamentavelmente tive que sair de lá, não deu para ficar, me espero voltar um dia lá em Brasília, talvez até fixar uma base lá em Brasília. Então, tem aqui, essa é a imagem Landsat, quando eu clico com o botão direito de qualquer banda, e mando aproximar para 100%, eu vejo qual é o tamanho da imagem que a Landsat entrega para você, sem perda. Quando eu começo a aproximar, ele começa a virar o Atari. Você lembra do videogame Atari? Acho que só eu que me lembro, que eu sou de... 1975 tem 46 anos, então muita gente nunca ouviu falar do Atari. Mas você ouviu falar do Minecraft. Ah, o Minecraft você ouviu falar, não é verdade? O Minecraft não é aquela coisa toda pixelada? Isso aqui é tipo Minecraft. Minecraft você ouviu falar, com certeza. Então, quando você aproxima, além da, da, da resolução da, do, do, do satélite que ele entrega para você, você vê o pixel, você vê a célula. Com essa ferramentazinha aqui, identificar feições eu posso clicar, o negócio do zoom subir ali vai, some daí. Xispa! <risos> Com a ferramenta de identificar feições, que é essa ferramenta aqui, eu posso clicar nessa intensidade aqui de cor e ele vai me dar um valor numérico associado a essa cor aqui. Quando eu clico aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Então, toda a matriz guarda uma informação numérica nas quadrículas. Ah, a Cláudia também é da época do Atari. Não estou sozinho no horizonte, né, Cláudia? Você está comigo, estamos juntos e misturados. Então, tem aqui as bandas C, 5 e 4. Você viu que eu arrastei do explorador de arquivos para o QGIS. Eu poderia criar um novo documento, descartar as alterações. Vou fechar aqui o painel, identificar resultados. E poderia acessar pelo navegador, que é muito prático. Está vendo as bandas aqui? 4, 5 e 6. Você clica duas vezes na 4. Clica duas vezes na 5. E clica duas vezes na 6. Você tem as bandas no seu projeto, do QGIS. Bacana, né? Legal. Mas por que eu não vejo a imagem colorida? Porque a gente tem que fazer a composição no canal RGB. Meirelli já, assim, já, já, já deixou o acanhamento de lado e já falou que quer consertar o atari. Relembrar o, o, a época boa, né? Quando toda vez que eu andei eu me lembro do Atari, me lembro do Bonnet Work, né? Bonnet Work é uma banda de pop rock ou surf music, como eles chamavam lá dos anos 80. E Bonnet Work é tipo Roberto Carlos, né? Deve ter as quatro gerações aí que gostam do cara, tipo Bonnet Work também. Né? Quando o pai ouvia, o filho passou a ouvir aquele som. Ah, vamos respeitamente Bonnet Work, é né? muito bom. Agora, focando aqui no que realmente interessa, como me lembro de Atari, já me lembro de época boa, eu me lembro de música, né? My Network. Eu tenho as bandas em torno de cinza. E eu preciso colorir fazendo a composição RGB. O que é a composição RGB? Eu vou alocar essas faixas nos canais vermelho, verde e azul. E ter a imagem colorida. Aí ah, eu posso identificar o fogo. Então. Com o Cases aberto e com as bandas aqui, eu devo clicar no menu raster. Miscelânea. Construir um raster virtual. O que é a construção de um raster virtual? O que é algo virtual? Bom, eu tenho faixas separadas. Quando eu gerar a composição RGB 654, eu vou transformar numa única imagem, colorida. Então raster virtual ele vai ele vai mostrar para mim uma visualização prévia ainda não é a imagem definitiva não é um processo não leva um tempinho de processamento eu mando construir o raster virtual ele prota na hora o resultado para mim ele mostra visualmente como ficaria essa composição então clico aqui nesta ferramenta construir raster virtual em seguida no item input layers eu clico nesta reticências aqui eu tenho um uma brincadeirinha no Windows 10 chamado How, Mouse Highlight. Ah, exatamente, aqui é o Mouse Highlight. Ele é legal porque ele vê, você pode botar aqui na loja, loja do Microsoft, e instalar ele. Ele fica com a bolinha né, amarelinha, né? Então é legal no vídeo, de repente a pessoa ver, a pessoa achar a bolinha, só acho que ele está um pouco grande. Né? Ele sai, botar 30, botar 25. Está 20. Diminuiu o tamanho da o tamanho, a, a, a setting, isso, ficou bom. Então, esse mouse highlight é uma bolinha amarelinha, você vê o cursor, né? às vezes a pessoa não vê, e, e... o povo está se divertindo aí no atalho. <risos> então, input layers, ou seja, camadas de entrada, você clica na reticências e, a, e seleciona aqui as três bandas que estão no meu projetinho. Eu não tenho bandas do satélite landsat individuais, eu marco elas aqui nessa seleção múltipla. E após marcar, eu coloco na ordem. Olhando a apresentação, que eu fiz com muito amor e carinho para vocês, para revelar fogo, você precisa usar a banda do infravermelho de onda curta 1 no canal R, a banda do infravermelho próximo no canal G e a banda do vermelho no canal B, 6, 5, 4. Então, aqui, no QGIS, você tem que arrastar e formar essa ordem C. É um empilhamento de camadas. 6, Assim que a 4. Você vê que é bem intuitivo, você arrasta, né? E clique em OK. Então ele mostra aqui três elementos separados. Então ele tem uma opção marcada aqui: ó. Place It Input File into a Separate Bands. Ou seja, colocar cada arquivo de entrada em uma banda separada. Você deixa essa opção marcada. Depois basta clicar em OK, ou melhor, em Executar. E você vai ter a imagem colorida. Só isso. Acabou? Pode clicar em Close. O virtual foi para cá, para baixo, eu coloco aí para cima. E agora você tem o mosaico virtual, o raster virtual.